Mas... É, mas o Palantir... Pois, o Palantir não, não poderia estar nesse sítio, obviamente, né? E mesmo é, e a, elas, é a luz, então. né? Também é estranho. E, nem... né? e também a citação que eu vou ler vai mostrar que essa cena está errada é. também. Então, é, lá no Silmarillion, no capítulo dos Anéis de Poder e da Terceira Era, está escrito o seguinte. Essas pedras foram presentes do Zeldar a Amandil, pai de Elendil, para confortar os fiéis de Númenor, em seus dias sombrios, quando os elfos não mais podiam ir àquela terra debaixo da sombra de Sauron. Eram chamadas de Palantiri, aquelas que observam ao longe. Mas todas aquelas que foram trazidas à Terra-média, muito tempo atrás, se perderam. Então, as, essas pedras foram presentes dos elfos que pararam de visitar a ilha de Número depois da proibição né? dos amigos dos elfos receberem seus amigos lá, os elfos. E aí... Por quê? Porque com o Palantir, eles conseguiam olhar a ilha de Tolerécia, que era a ilha mais próxima, a terra élfica, a terra das terras imortais, mais próxima de Númenor. Então, eles conseguiam olhar para lá é, é, e vislumbrar aquele oeste. Então, por, que, que, é, por que, que isso não deveria estar aí? Porque a citação fala né, que os Palantir foram dados a Amandir, o pai do Elendil. Então, essa pedra não deveria estar em Armenelos, a capital uhum. de Númenor, ela deveria estar em é, é... Andúnia, que era o feudo onde ficavam os amigos dos, dos elfos. E na família do Amandil, que era o pai do Elendil. Então, não tem nada a ver a Amírio ter um Palantir. Então, isso aí foi invenção da série. Né? Então, já fiquem e... sabendo. É. E, e lá está, o, o, os palantírios eram usados para comunicação, não para ver, Isso. para ter visões, nem vislumbres. E outro detalhe, é poderia-se argumentar, não, mas a Miriam, ela tinha sangue de Andúnia. Realmente ela tinha, mas era, era bem distante. E o parentesco dela com o Amandil, com o pai do Elendil, era tipo de 8 graus, né? Então, assim, eles tinham um triavô com, em comum, que era um senhor de Andúnia, então... Não, não bate muito aí uhum. dela ter essa pedra aí tem que realmente estar uh, tá lá com a família do do, do Elendil a, a cena é que aqui nós não sabemos que né, quantas cidades aqueles é vão explorar de número né, de Númenor né se vão reduzir sandúnia será a será então né também não uhum. nós sabemos até que ponto é que eles vão reduzir a ilha né e usar um ou dois pontos mas mesmo assim não faz muito sentido não faz muito sentido não não faz qualquer sentido por tal como o Sérgio disse são uh, pertenciam a, a Amadil e estavam em Andúnia e era apenas para comunicação, não para ver o passado, nem para a Galadriel ter vislumbres do futuro, nem do que fosse acontecer. Uhum.